Viva amigas, comecei a fazer o trabalho, pôr o azul, que é a cor dominante para ficar um trabalho harmonioso. Mas conforme fui fazendo, escolhi este ponto, consegui inventar este ponto. É um ponto lindíssimo, mas tem um problema. Aqui, neste caso, o amarelo está encostado ao cor-de-rosa. Duas cores claras, não tem este contraste, reparem. Uma cor clara que é o amarelo, uma cor escura que é o azul, uma cor clara que é o cor-de-rosa. Aqui tem que ter isto, depois mudei para este ponto. Reparem, estes pontos aqui já são ligeiramente diferentes destes. Mas estes fazem aqui um espaço azul que faz o tal intervalo, alternado, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, o resto do ponto. Estes detalhes são na verdade o que faz depois a beleza da peça, as pessoas olham para a peça e, e está bonito e não sabemos bem porquê, é por causa destes detalhes. São extremamente importantes, se eu fizer assim, agora tenho que desmanchar, né? não vai ficar bonito, tem que passar para este modo.